Olá, sou Alain, sou partner e tech lead na Tipsory e sou apaixonado por criar soluções inovadoras. O Data Drive foi desenvolvido com as oficinas e para as oficinas para que seja efetivamente uma solução que responda às suas necessidades. Esta abordagem permite que funcione como um painel de controle do seu dia a dia onde concentra numa única solução todos os dados e informação mais importantes para o seu negócio. O uso regular do Data Drive, toda a informação de utilização será armazenada para que consigamos gerar conhecimento e entregar valor estratégico para os nossos clientes. Será disponibilizado um módulo de análise de negócio, onde terão acesso em primeira mão a conhecimento privilegiado sobre a evolução do seu negócio através de indicadores e dashboards que ajudarão na tomada de decisão estratégica. Nós queremos desenvolver uma cultura analítica nos nossos clientes para que tenham uma visão mais profunda do seu negócio. A plataforma terá uma nova experiência de gerir informação de forma mais intuitiva e organizada, mas também customizada para cada um dos nossos clientes. Ao criar o acesso à informação estratégica de forma tão customizada, DataDrive está a contribuir para que esta ferramenta venha a ser o principal instrumento de gestão corrente e estratégica das oficinas. Temos inovado para que o Data Drive tenha uma lógica integradora e funcional e estou convicto que a médio prazo poderá ser uma solução de referência no setor de pós-venda internacional.